Uma das interpretações é, é interessante de análise é que essas fake news na verdade elas não existem isoladamente elas fazem parte de uma campanha orquestrada que usa os robôs que usa os influenciadores então é uma campanha não é algo é, é, isolado e, em geral é, percebe-se que essas campanhas levam a uma fragmentação de opiniões. Essa fragmentação de opiniões diminui a responsabilidade daqueles que têm uma responsabilidade. Por exemplo, então, um determinado governo que não tomou as ações que deveria tomar na época certa em relação à, à, à, à Covid, por exemplo, o fato de ter uma disseminação imensa de diferentes opiniões faz com que aquela responsabilidade não seja exigida pela sociedade. E essa é uma das possíveis interpretações.